E aí galera do canal, aqui é o com mais um vídeo, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilha, deixa um like E desculpa o barulho de fundo do carro passando, calma não, acho que é um é, Vou mostrar para vocês como... Ai, me deu o beco, como funciona o sistema de cosmos Vocês vão ver aqui em astronomia, vocês vão ter que liberar vários planetas um conselho: Vocês vão ficar clicando um, nesse uma, uma quantidade de planetas, uma abre mudar para outra. Vocês vão vir aqui em conexão e vão. Ah, aqui eu não liberei ainda, então vamos lá. Pera. Vocês vão ter que liberar os planetas para a constelação. Tipo, vocês vão liberar a constelação vocês vão começar a tipo, meio que desenhar o... o cosmos de vocês. Isso aqui, depois de um tempo, quando estiver bem completinho bem elaborado vocês vão conseguir fazer aquela aura do Cosmo aparecendo em volta de vocês <coughs> quanto mais alta melhor vocês vão vir aqui deixa eu mostrar também deve fazer legal automático, ele vai fazer tudo certinho também tem jeito que ele faz tudo certinho ó. peguei uma bagulhinha aqui pra agora é legal vai acabar aqui, depois eu vou tentar aliar o máximo que puder pra vendo o que, que dá ó, tá vendo que tá meu char tá ficando com um pouquinho de um bagulho em volta bem pequenininho uma aura pequena é do cosmo então ó tá vendo ali? ó rapaz ele não tem mas eu já tô começando a ficar <coughs> aí dela evolu evoluída isso aqui vai consumir chave cósmica. A gente está abrindo o inventário? Aqui, está consumindo as chaves cósmicas. Serve para isso. Então é bom vocês você ter bastante chave cósmica para usar o máximo que puder para dar um tchan na conta de vocês. Larguei aqui e vamos Tô brincando. Vou vir aqui, já acabou a chave cósmica. Cosmo, Ó. Ó, vai desenhando. <risos> Quando vocês conseguirem desenhar um personagemzinho do, do Cosmo, vocês vão conseguir liberar o, o Cosmo. Isso aqui eu acho que dá um par a mais. É um sistema bem... Simples, não é muito difícil não. Tem essas pedras aqui que também melhoram. Cosmo viu? Já deu duas aqui já. Acho que já dá mais. Essa era uma pedra nível 4. Nível 4 seria essa verdinha. Vou botar pra cá. Nível 2 nível 4 eu tenho 30 ah, vocês vão ter que formar essas pedras aqui para poder continuar entendeu? eu tenho nível 3 o suficiente eu vou evoluir mais as minhas 2 aqui conforme vocês vão fazendo ali, ó, vocês vão ter que trocar nível 4, 5, 6, 7, 8 eu não posso. Já acabou já nesse... Né? minha coleção conexão aqui. Tá viu? Acabou nessa né? pedra nível 4. Ah, aqui são as recompensas que tu, você pode pegar. Essa é nível 4 também. Vamos voltar lá. Fazer, cara, não tem um jeito de fazer todas. Fica 17 aqui. Eu tenho 15, As 15, porque eu vou ler as 15. 17. Ah, eu gasto duas fazendo uma. É isso. Agora vamos gastar. Agora aqui eu vou gastar esse talismã. Vou colocar... Tipo 11, beleza. Ah, isso aqui acabou me dando um pouco de power, um passei de 336 k de power. Mas não acaba dando muito. para mim, eu faço mais referente ao efeito que dá. Eu acho mais maneiro o efeito que dá no teu personagem. Ah, estou sem um fragmento de bronze, deixa eu pegar aqui. Tem bastante fragmento de bronze. Aqui dá pra fazer oito, Vamos lá. Quero coisar o máximo de cosmos. que eu puder pra eu ver se consigo fazer aparecer a hora em mim. Planetária... Ai, caraca, agora eu preciso de pedra nível 1. Que bosta. O que vamos vou fazer? E agora? Que descargada. Ah, tem como fazer isso. Gente, eu acabei de fazer um erro. Eu acabei de puxando muito a pedra nível 2 e esqueci que precisava de nível 1. Um. Quando eu vou ver como é que eu arrumo esse problema e depois eu passo para vocês, tudo bem? Enquanto só isso, todos já sabem